Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal, Sapato Pelo Mundo, e no vídeo de hoje eu tô aqui, dentro do banheiro do meu trabalho. Pera, cria vergonha, cara, vai trabalhar. Porque hoje o dia começou, né, segunda-feira, meu aniversário, mas o dia começa normal e vida que segue. Então, vou mostrar um pouquinho de como foi meu dia hoje. Mas é isso, eu acho que é dia de celebrar, de se alegrar, mesmo com as coisas para fazer, com a vida que segue normalmente. Eu trabalho aqui duas horas por dia, no restaurante, limpando, aqui é o banheiro, acabei de limpar, quer dizer, tô passando pano no chão, e é, depois daqui eu vou a escola. Então eu vou mostrando para vocês como foi meu dia e o que eu fiz nesse dia, que pra mim é um dia de celebrar, e de celebrar a vida, né? Celebrar mais um ano de vida. Então, é isso. Vem comigo e já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você é novo por aqui e bora pro vídeo de hoje. Eu tô aqui passando pano no chão. Gente, o pano é assim aqui, ó. Que coisa, não... Gente, acabei de limpar o restaurante e tô saindo. tá então, uma chuva terrível hoje. E bora, encarar a chuva e o frio, né? Porque tá frio também. E agora eu vou para casa e depois eu vou para a escola. Então eu vou tentar tomar um banho, lavar esse cabelo, né? Sai bonito. Lava teu cabelo. Ai, tá preguiça que tá frio. Que tá frio! Chuveiro é quente. Porque vocês sabem que meu cabelo, eu sou muito Assim, tudo tá ruim se meu cabelo tá ruim. Então, ultimamente, anda as coisas meio ruim. Mas, é isso. Eu vou tentar dar um jeito no cabelo, na chuva, no frio. E é o que tem pra hoje. O dia do meu aniversário. Dica boa, dica compartilhada, né, gente? Ó, quando chove, sempre anda com um paninho na bike pra te dar uma secada, né? Assim assim, não vai mudar muito, mas sentar no molhado não dá, né? Apesar de eu estar com calça impermeável. Mas é isso. É bom sempre ter um paninho para também, se é algum acidente, alguma coisa acontece, você tem sempre um paninho para limpar a mão também. Então, é isso. Pronto, gente. Põe tomado. Uma leve secadinha no cabelo, mas ainda tá meio molhado. E tentei passar alguma coisa na minha cara, né, pra ver se melhora um pouco, mas tá uma chuva tremenda, eu vou ter que sair pra escola na bicicleta, então essa maquiagem, assim, mais ou menos que eu fiz, não vai ser nada. Mas não tem problema, né, a gente segue a vida mesmo assim. Agora eu vou pra escola e eu mostro talvez um pouquinho lá pra vocês, mas eu já, tenho, eu já mostrei minha escola aqui no vídeo... Falando um pouco de como que é estudar aqui na Dinamarca e tudo, então o link tá aqui em cima, tá bom? E ou na descrição, aí você pode ir lá ver como é a minha escola. Gente, saí da escola já faz tempo. Agora já são quase quatro horas da tarde e fui buscar o Isaac na creche. E acabei. Aí a gente veio aqui atrás do jardim da igreja. Ele gosta de brincar aqui no balanço. Com o um trator, com as coisas que tem aqui. Aí a gente veio pra cá. Acabamos de voltar ainda numa uma padaria que tem aqui perto. Eu esqueci de filmar. Mas eu fui tentar achar um bolo, mas aqui. frustrante demais. Não tem bolo, assim, legal. E a padaria já tava para fecha, fechar. Então, tudo que tem lá já tá velho, assim. Velho foi feito de manhã ou sei lá quando. Mas não tinha nada, assim, bom. Aqui os bolos são até que bonitos, mas não dá um, uma vontade de comprar. Enfim, a gente foi lá, esqueci de filmar a padaria. Mas agora a gente vai ali no restaurante jantar. E aí eu vou mostrando pra vocês, o Isaac tá ali, ó, que ele vai com a gente. Não tá muito feliz por enquanto aqui no carro, mas espero que ele coma e a gente aproveite a nossa janta. É um restaurante japonês, é, chinês, é, japonês tem comida japonesa, tem comida chinesa, tem comida da Mongólia tem comida de todo, todo jeito. Aí a gente vai lá pra comer, assim eu não preciso cozinhar, né, porque é meu aniversário. E ninguém precisa cozinhar. Lisa? Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje é segunda e o restaurante que a gente veio tá fechado. E pra minha alegria, né? Tá fechado porque hoje é segunda-feira e o restaurante não abre de segunda. Tem que tirar folga, né, as pessoas? E ninguém tem culpa que meu aniversário caiu na segunda. A gente decidiu ir em outro restaurante chinês Esse tá aberto Pelo menos está escrito lá A gente também tá soube no restaurante que eu limpo Mas Não tô muito afim não De ir nesse restaurante Apesar que ele é meio carinho também Assim, os restaurantes aqui na Dinamarca É tudo caro Isaac, fala oi pro vídeo Aqui, oiê Tira a toca, tira eu E o Isaac aqui, ó na frente, na frente, o restaurante é aquele ali. Simão não pagou o estacionamento, foi pôr o papel ali. E o estacionamento aqui custa uma bagatela de. Ah, tá barato! 10 coroas por hora muito barato. É. Então, mas é fácil, acho que tem um restaurante, tem as coisas aqui. Deve ser por isso. Chegamos aqui, ó. E todo aniversário eles colocam uma bandeirinha na mesa. Se você falar que é aniversariante, já bebemos um drinkzinho aqui de entrada. O Isaac também tem um de entrada aqui, ó. Quer, Isaac, mais? Quer? Não, quer zoar com o barraco. Daí. Limpando a boca já de nem comeu ainda. E tá vazio o restaurante. A gente tem um buffet ali, ó, com um monte de coisa. A gente vai lá pegar já. Gente, esse daqui é aqueles negocinho gente, que tinha no timor. É um negócio meio seco. Aí vira esse salgadinho assim. Quando frita. já que gosta dessas porcaria. É, né? <risos> Wasn't it long?